Olha só, se liga que eu vou te mostrar neste exato momento o grupo VIP que eu faço parte, onde os caras mandam as entradas aqui, os sinais todos os dias, e mostrar alguns dos meus resultados. Olha, eu acabei de postar no meu Instagram, aqui, ó, no meus stories, por exemplo, duas entradas aqui que eu fiz, olha que me gerou, mais de 250 reais de lucro em menos de 10 minutos, basicamente. Então, se liga que eu quero te mostrar como que funciona este grupo e te mostrar o grupo por dentro, porque tem muita gente que pergunta isso todos os dias. I live Fala galera, Juna Moreira aqui, olha só Tá aqui na cobertura aqui em cima Olha só como dia tá limpo, pessoal Se liga Mano, é muito engraçado aquilo Olha, os meus seguidores falam que a minha piscina, mano A piscina da minha, do meu condomínio parece uma rola O que vocês acham? Vocês acham que parece uma rola, mano? <risos> Bom, tá uma baguncinha aqui em cima Vim aqui rapidão Vou mostrar pra vocês aqui dentro agora O grupo de sinais que eu faço parte Como é que ele funciona Como que a galera faz pra seguir os sinais Como é que você pode fazer pra seguir os sinais, ok? Deixa eu só ver se tem um... Refrizinho aqui, mano, vou pegar uma coquinha zero aqui, cara Mano, o pessoal veio aqui ontem, fez mó farra aqui em casa, olha, tá tudo sujo O pessoal vê aqui, tem essa rede aqui que eu tenho que instalar ainda lá fora na cobertura, eu ainda não instalei, mas enfim lá. Só dar um golinho na coca e vou te mostrar o grupo, hein Bom, olha só, vou sentar aqui para te mostrar tudo direitinho. Primeiramente, o que é o grupo de sinais? O que é isso? Muitas pessoas me perguntam como é que funciona, como é que faz parte. Quero explicar para você, um grupo de sinais, igual esse eu vou te mostrar aqui, ó. que é o que eu faço parte. É um grupo, olha, você pode ver que tem 1850 pessoas hoje dentro desse grupo. Aqui dentro desse grupo, o que acontece? Tem alguns especialistas que ficam, basicamente, vamos dizer que 24 horas por dia, analisando jogos do mundo inteiro, né? Os caras são especialistas nisso, analistas profissionais, eles analisam jogos do mundo inteiro e eles mandam aqui as entradas. O que, que são entradas? São apostas para você, por exemplo, para mim que faz parte do grupo, seguir e fazer, ok? Ao invés de eu ficar tendo que analisar jogos e tudo mais, né? É onde eu tenho que aprender a fazer as, as análises, probabilidades e tudo mais, você simplesmente entra no grupo VIP, e espero os caras mandarem as entradas e você apenas segue. No meu caso, por que, que eu faço parte de um grupo VIP hoje como este daqui, tá? Eu quero explicar pra você. No meu caso, é porque eu já quebrei a banca quatro vezes tentando fazer do meu próprio jeito, tá? Eu, eu na empolgação, jogava um dinheiro lá na Bet365 e eu mesmo tentava apostar Okay? E acabava perdendo muito dinheiro Não sei se aconteceu com você Mas eu já quebrei a minha banca Eu zerei a minha banca umas quatro vezes ok? E outro detalhe importante Eu não tenho tempo para ficar fazendo análise tá ligado? Eu não tenho tempo de ficar analisando jogos da Austrália Jogos da Bélgica Jogos do mundo todo e tudo mais Então eu não tenho tempo para isso tá? Até porque eu ganho dinheiro com outros negócios também Então o intuito de entrar no grupo VIP é porra, Você tem analistas profissionais Que já mandam as apostas prontas lá dentro É só você seguir E, e, e seguir aquela aposta que eles estão mandando E esperar o resultado Para que, que eu vou ficar me matando de aprender a fazer análise e gastando meu tempo se eu posso fazer isso basicamente é isso eu não sei se você já quebrou banco alguma vez eu não sei se você é, já tentou fazer análise e quebrou a cara alguma vez mas já aconteceu comigo então por isso que eu já faço parte de um grupo de sinais ok o grupo que eu faço é esse aqui ó quero mostrar por dentro para você ó isso aqui olha para você ver são resultados dos alunos dentro do grupo se liga só olha ó resultado olha, mais de 180 mais de 140 reais de lucro aqui olha aqui para você tudo resultado de alunos ó Aqui são as entradas, tá vendo? Como que é a entrada? Ó, só pra você entender. Aqui, ó, tá vendo? Ele manda o link, tá? Tem um link da entrada. Você clica, já vai diretamente para esse jogo que tá aqui com print, né? Já vai para esse jogo. E os caras já mandam o que, que você tem que fazer, olha. Entrar no minuto 9, que é para entrar nessa aposta, né? Nesse jogo aqui. E apostar, hein? Que vai ter um escanteio nos próximos 10 minutos. Aí você precisa entrar, por exemplo, no minuto 9. Ah, mas como assim, Júnior? não entendi. Bom, quando você adquire o grupo VIP, você recebe também acesso a um curso que explica tudo isso, tá? E eu te dou um bônus meu também. Que é uma lista de transmissão minha no WhatsApp, onde eu também estou lá para te ajudar, para te dar suporte. Muitas pessoas não fazem isso e eu faço isso para quem é, entra no grupo VIP através da minha indicação também, ok? Mas aqui, os caras mandam sinais o dia inteiro. E para vocês terem uma noção, olha só para vocês verem isso daqui, olha. Só para você ter uma noção, os caras mandaram um sinal meio-dia e oito, como você pode ver aqui, meio-dia e oito, e mandaram o outro logo em seguida, meio-dia e nove, tá? Olha só, mandou um sinal meio-dia e oito e um sinal meio-dia e nove. Se liga, meio-dia e treze já tinha dado green. E meio-dia e 18 deu green. Foi exatamente o mesmo que eu segui aqui, ó. Se liga só para você ver aqui no meu Instagram. Tá no meu, meu último story postado no Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveita e me segue. Se liga. Eu postei o meu resultado no Instagram. Olha só, eu tive mais de 160 reais de lucro nessa aqui. E mais de 140 reais de lucro nessa outra aqui, ó. Ou seja... Mais de 250 reais, basicamente de lucro em dois sinais que eu segui aqui dentro do grupo. Apenas dois sinais que eu segui. Ou seja, eu não sei fazer análise, eu não sei analisar, fazer proba probabilidades, nada disso. Os caras apenas mandam o link, eu vou lá e sigo a aposta, tá? A minha meta diária, eu já falei em outros vídeos aqui pra vocês, é de ganhar mais ou menos uma média de uns 200, 250 reais por dia... É o que eu faço mais ou menos, tá? Geralmente faço isso Santos da, da parte do meio-dia, da parte da manhã ali eu já faço Mas enfim, tá? E como que funciona pra você entrar dentro do grupo VIP pra você ter uma base, tá? beleza? Primeiramente, eu vou deixar o link aqui abaixo O link que vai estar tá aqui abaixo vai ter um bônus meu Caso você entre pro grupo VIP através da minha indicação, do meu link de indicação Você vai ter um bônus meu com acesso a uma lista de transmissão no WhatsApp comigo, ok? Então lá nessa lista de transmissão eu mando insights, mando coisas que eu tenho aprendido Estratégias que eu tenho testado e mostrado alguns dos meus resultados também. Só que você, ao comprar o Grupo VIP, você ganha também acesso a um curso que vai te explicar como funciona a plataforma por dentro, todo o passo a passo de tudo beleza e seguinte olha só para você acessar o grupo VIP tem uma taxa de adesão de 500 reais só que eu consegui o um link com desconto para quem tá nesse vídeo de 500 reais com 60% de desconto ou seja de 500 esquece esses 500 reais de 500 reais por 200 reais para você fazer parte do curso do grupo VIP e ainda receber o meu bônus ok e a partir do segundo mês ainda cai de 200 reais para 100 reais a mensalidade. E se você parar para analisar, né? como basta você seguir os sinais, tem pessoas, tem membros que conseguem, por exemplo, recuperar o valor tipo no primeiro dia, no segundo, terceiro dia, depende muito ali de como que você vai fazer, com a velocidade que você vai fazer. Mas um ponto importante que eu quero deixar para você que é, siga as entradas. Não inventa moda, não tenta apostar por sua própria conta, porque você vai acabar Perdendo dinheiro, tá? Porque já aconteceu comigo, já quebrei a banca quatro vezes. Eu não tenho por que mentir, não tenho por que falar que é tudo bonitinho aqui. Se você não seguir os sinais, se você não respeitar essa regra, você acaba perdendo dinheiro. Então, simples, apenas siga as entradas que os caras mandarem no grupo, tá? A taxa de assertividade, eu vou mostrar pra você outro resultado aqui, ó. Isso aqui é hoje dentro do grupo, ó. Se liga. Olha só, somente hoje dentro do grupo teve quase 10% no total de lucro. Olha a quantidade de entradas, apenas um head, ó. Eu tô mostrando para você, ó. Teve apenas um head. Olha só, ou seja, foram 6 entradas aqui mais 7 aqui, tá 13 entradas, teve apenas um head, mano. Olha só para isso aqui, absurdo a taxa de assertividade dos caras. Ok? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar o um link aqui na descrição, o link que está aqui abaixo vai ter todos os detalhes de como funciona, o que você vai receber, e ainda você vai receber um bônus meu. Demorou? Então, um grande abraço para você, até o próximo vídeo e valeu. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram, tá? Pode me chamar lá no Instagram também. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu.